Atualização no CSGO Mais uma vez a Valve mexendo no meta do game Nos últimos meses, a Valve decidiu E focou em atualizações que mudam Completamente a forma de jogar CSGO A no 4 s que estava muito AP Já foi nerfada mais de duas vezes A Alp, que para muitos, depois de muito tempo Estava perfeita, recentemente Teve 5 balas retiradas do pente. Dust2, que era considerado um mapa Intocável, foi removido do map por competitivo, e Anubis Que ninguém esperava, entrou no lugar E ontem, dia 16 de dezembro dezembro de 2022, mais um update no jogo, mexendo na Nubis e mudanças no mapa Danciente que embora pareçam simples, inverteu completamente as forças do mapa. No vídeo de hoje, tudo sobre a atualização de ontem do nosso querido CSzinho. pessoas utilizar os meus cupons do CSGO.net e como recompensa ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom não muda mais CSGO.net o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E esse mês sorteio especial de uma AWP Dragon Lore, a alpe mais cara do jogo. Sim rapaziada use o cupom MATILHA, preenche o formulário que tá na descrição, e quem sabe começa 2023 com a skin mais rara da história do jogo o Rian tem o um inventário mais caro do Brasil, avalia o <risos> A Valve continua aí mexendo no meta do jogo Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Guys, o jogo atualizou novamente Eu estou aqui no mapa da Anubis Pois essa atualização basicamente mexeu nos mapas Quais mapas, dog? Ancient, Anubis, Boyard e Calice Boyard e Calice foram atualizações pequenas E são dois mapas que, com todo respeito, não importam tanto mas, para os curiosos, no mapa Boyer corrigido vários problemas de recorte, paredes não sólidas fixas na entrada TR, cone de trânsito removido no local, adicionado balde para o céu para bloquear a linha de visão e alguma referência, alguma piada que a Valve quis fazer eu não entendi. Enfim, pode conter nozes. E no mapa Cálice, navegação ausente incluída e correção de alguns pequenos bugs que a Valve não entrou em detalhes. Mano, ah, ninguém liga pra esses mapas, para. Atualizações que realmente importam no mapa da Anubis e Danciente. Vamos direto ao ponto. Antes, só pedir de praxe, like e a inscrição no canal. Isso vai bater um monte de inscritos. Se inscreve no canal, por favor. Me ajude. É só um clique que, mano, faz muita diferença pra mim. Bem, pra começar, rapaziada, a Cavalby corrigiu o recorte no acabamento de algumas estruturas do mapa. Quem não lembra aqui na entrada do Bomb B, aquele contorno invisível que tinha em volta dessas duas pilastras aqui, que bloqueava a passagem de granadas, então essa molotov que eu farei aqui, por exemplo... Até ontem, se eu tivesse nessa mesma posição, fazendo essa mesma molotov, mirando no mesmo lugar, ela voltaria, porque ela bateria em uma parede invisível em um contorno. Um contorno, né? Enfim, uma rebarba invisível que tinha nessa pilastra. Isso era muito prejudicial, mano. Era muito comum o cara, sei lá, entrando aqui pra fazer uma molotov, uma bang, enfim, é, tabelava e voltava pra base. Era, era horrível. Até o CT, às vezes ele queria molotovar, por exemplo, essa posição. Era ruim, era ruim e a Valve finalmente arrumou, mas era óbvio que isso seria corrigido. Até demorou um pouco inclusive. Corrigido também, rapaziada, é aquele bug, onde simplesmente o mapa comia a sua arma dropada no chão. Pra ser mais preciso, isso acontecia apenas nessa região. Se você dropasse a AK aqui, por exemplo, ela poderia, mano, literalmente entrar no chão como se aqui fosse uma areia movediça. E depois que entrava, mano, você não conseguia pegar de volta não, tá ligado? Bug besta, mas que foi corrigido. Era importante ser corrigido, afinal embora fosse raro alguém perder a arma aqui, quando acontecesse, mudaria completamente ali o destino daquele round. Então sim, a Valve fez bem corrigir esse Erro do mapa. Nas notas de atualização está escrito ali, ó. Corrigido propriedades de superfície em modelos para evitar a penetração de balas. A interpretação que eu faço disso é de que alguns lugares que não deveriam ser varáveis eram e a Valve foi e corrigiu isso. Mas não, porque pelo menos um dos lugares que eu sei que era bugado. Bem, continua bugado, então a Valve não arrumou não, ou pelo menos não arrumou isso daqui. Há também das notas aqui, algumas coisas que eu, pra ser sincero, busquei busquei, busquei e não encontrei. Por exemplo, eles falam da redução do tamanho da janela do meio, mas de verdade, guys, eu vi todas, todas as janelas aqui do meio e, assim, nada foi reduzido. Se você sabe que mudança foi essa comenta aí, mas no geral, o mapa da Nubis teve bugs corrigidos, erros corrigidos. E, estruturalmente o mapa continua o mesmo, não há mudança nenhuma no meta, continua sendo mapa de muita agressividade, principalmente pro CT, mapa de trocação rápida, porém, a Sinti, guys. É um outro mapa. É literalmente um outro mapa. Bem. É, rapaziada, eu, eu não preciso falar muita coisa. Quem conhece o mapa já entendeu tudo. Sim, eu estou na base CT. A base CT está muito, muito, muito maior. Porque, basicamente, a Valve aumentou em 256 unidades aqui a base, né? Jogou mais pra trás. Isso, para o Spawn CT ser mais atrasado. E agora, o CT ganharam um delay de 1 um segundo para chegar na bombeada. Bombe B no meio. Além disso, o Bombe B teve uma pequena alteração, mas foi suficiente para mudar completamente aqui o meta do jogo. Dentro dentro do bombe ó essa estrutura aqui quadrada que eu não sei o nome que a valve chama de blocos compactados essa estrutura quadrada ela foi reduzida ela era muito maior e no que isso implica dentro do game bem primeiro que o bombe B ganhou mais espaço né o bombe B está mais equado antigamente o ct por exemplo para cravar de alp ali na rampa ele precisava ficar nessa posição agora ele também consegue cravar na rampa nessa posição Jogando mais que quase, jogando pra base Da mesma maneira que antes, esse pixel não existia Se você estivesse aqui, você não conseguia olhar a saída do escuro Agora você consegue Anciente, rapaziada, era um mapa muito muito CT. Quem tinha costume de jogar sabia que quando você começava de CT, você tinha a obrigação de fazer pelo menos 12 pontos. No caso, quando a gente começava o mapa de TR, caso o primeiro Ralph a gente terminasse ele perdendo de 12 a 3, por exemplo, ganhando o pistol de CT, era muito fácil de voltar pro jogo e ganhar a partida. Pô, a Anciente era assim um mapa muito CT, dados mostram isso. E agora esse método CT demorar um segundo a mais para chegar nas posições pra bater meio, para bater B, pra bater A. Mudará o modo dos players encararem esse mapa. O Woody. E GL do time da Fluxo, ex Ele deu uma opinião aqui que faz muito sentido Enfim, é interessante, eu acho que vale para pena mostrar Esses respawns do CT vão transformar o mapa em 60-40 pro TR Ou seja, o TR terá 60% de vantagem, né? Como se fosse um mapa 60% mais forte pro TR O TR pode escolher a briga do escuro, da rampa, do meio, mesmo sem molo bugada E até a do fundo da A e ter a vantagem em todos os timings Acredito que o CT vai ter que aprender a jogar passivo esse mapa Ou redominando Porque era um mapa onde o CT poderia jogar muito agressivo eu de verdade gosto muito de Ancient, acho o um mapa sensacional Achei uma boa atualização pra equilibrar, porque ele realmente era muito mais forte pro CT Outra mudança no mapa da Uncint é que a Valve, assim quando ele já tinha feito na Inferno Aumentou o dano do raio da explosão da bomba de 500 para 650 Ou seja, quando o round estiver acabando, quando a bomba estiver próxima de explodir vá um pouco pra mais longe, senão... senão... senão já era, pai Na teoria, é isso Vamos testar na prática, rapaziada. Vamos, vamos jogar um CSzinho aqui, nessa né? uma avancante. Inclusive, essa partida eu vou estar jogando com essa Dragon Lore. Nossa, cachorro, cadê a sua Dragon Lore 1337? Float maior do mundo, tá com a Dragon Lore aí toda desgastada. É, né? Você pode criticar a Dragon Lore, mas você quer ela, eu sei. Essa Dragon Lore eu sorteio desse mês para que utilizar o cupom MATILHA lá no CSGO.net. Então, usem o cupom MATILHA, preenchem o formulário que tá na descrição, não deixem de preencher o formulário. Enfim, quem sabe, sabe. Quem não sabe... Perdendo. Vamos pro compa. Ó, oh, rapaziada, bombe B. Andou completamente, por exemplo, antes pra marcar rampa tinha que marcar daqui, agora dá pra marcar dessa posição, por exemplo, Nossa, que é mais safe pro CT. Dois de meio, um redondo. O cara vai girar bem ainda, duvida? Ó, outro ponto, galera. Agora dá pra marcar escuro daqui. Antes não dava. Antes esse paredão de pedra ficava na frente. Agora a gente consegue marcar daqui. aqui ainda dá pra fazer. Tá aqui, tá aqui. Plantando. Pô, lá no bomb, guys. Agora eu consigo pegar a rampa daqui, entendeu? ou, né, cravado, preferencialmente de alp, algo do tipo Vou bangar lá, ou o Felipão, pra você avançar na rampa Ó, banguei eu tomei, eu tomei. Onde você tá? Tá aqui na varanda, nossa, dois miados. Eu vou marotar. Vou fazer ele ele pra A. Só bangar na B. Uh, uh, uh. Próximo round eu vou puxar uma alp, rapaziada. E aí vocês vão ver como que dá pra marcar um pouco mais recuado agora. Boa, Filipão. Vai, vai. Calma aí que tem cara aqui subindo. Vou fingir que corri. Nossa, lindo. Maravilhoso. Ó, galera, vou jogar de AWP agora na B pra vocês entenderem a diferença. Agora eu consigo cravar aqui, entendeu? Antes não. Antes eu tinha que cravar daqui, inclusive pode ter. Não, tem não. Tô usando a AWP que eu vou sortear esse mês pra quem eu utilizar o cupom Matilha, hein? Então o cupom Matilha no csgo.net. Nada, né? Vou lá então. Mano, tô com medo, velho. Pra TR aqui, mano Oh, oh Não. Dá. Que loucura. O flashbang. hein, back. Blowing aqui. Tenta com o cara que vai ser pra A, mano. Galera, A tá open. O que aconteceu? O rushou, ó. hein, galera? Pô, mano. Os caras saem da A e não avisam. A avisa também se rushou. Tudo, tudo, tudo, tudo confuso, mano. Deixa eu entrar pra mim ver. Escuro, escuro, escuro, escuro. Smoke! Smoke! Grenade out! Draguei meio, tá? Não dá olho meio. Rampa D, rampa O caramba. Oh! Bomb, bomb. Meu Deus, como é esse tiro. Não dá dano. Vamos, vamos, vamos rushar B, vamos rushar B, rampa. Vem comigo, vem comigo. Vamos testar o TR. Vamos ver se o TR tá realmente mais forte aqui. Cadê a Hs no cara que nem era para dar? Só tira o cara. O que, que é isso? Tomei um tiro barato aqui que nem era pra tomar. Nossa, você me Vou fazer um buchear pra ver se cola. Não vai perder a não, hein? Né? Tira a cara, tira a cara. Ah, esses. Mano, não é possível que morreu todo mundo, guys. Pior que, mano. Alguém dá uma facada aqui. Ó, teoricamente, ninguém imagina que eu possa estar tá vindo por aqui, né? Ó, oh, tem um passando aqui o oh. oh, galera, como que vocês entrega a bomba? Esperar a bang abrir Viu aqui mandar aqui do lado é melhor, só vai morrer. Aqui ó, tem um aqui. Nossa, então a banque nem sei se existe. Opa, vi cabecinha. Tá lá, tá lá na... Entra aí, troca, mano! Nele, rei. Só... Tira a cara, tira a cara roxo, tira cara roxo. Todo. Olha o roxo entregando. Linda roxo, meu Deus. agora que eu peguei essa alta, ninguém tira ela da minha mão, velho. Só o vencedor do sorteio. Linda. Nossa, valeu o cara ainda. Linda. Falei galera. Agora ninguém tira essa UP da minha mão até o fim da partida. Tá lá. Nossa, liguei o dp do meu mouse. Costa. Planta, planta amarelo. Planta amarelo. Planta amarelo. Caralho! Aí, complicou. Levei três na madeirada, né, Fricão? Levei três na madeirada. Caraca, os caras vão empatar o jogo, aí não dá. tô falando, não tô falando. Ó, presta atenção, agora eu vou pegar o meio aqui. Ah. Plantar paliga. Não passa, pode deixar que ele não passa. Pode deixar que ele não passa pro bombe. Ih, rapaz. Vai pra cima dele, vai pra cima dele, velho. Vai pra cima. Linda galera. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo Mano, não dá pra ter uma conclusão Que foi um jogo, primeiro, não valendo nada Ninguém estava 100% dedicado a ganhar aquela partida Exceto eu, acho que estava dando a vida pra, enfim Ganhar essa parada Agora, a tá está no mapa competitivo Esperamos aí a volta dos jogos profissionais de CSGO E aí podemos ver qual será o novo método. O mapa deixará de ser CT? Se tornar a Terra, veremos, veremos Se inscreva no canal, todos os dias Dois vídeos novos, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, eu rinha vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal com o Jogo 1337 Fá